Olá, assista hoje o Extensão entre Olhares sobre Educação e Formação Cidadã. José Geraldo de Souza Júnior e o Alan Alves Brito. O professor José Geraldo de Souza é ex-reitor da Universidade de Brasília, é um dos responsáveis pela criação no Brasil do direito achado na rua. José Geraldo trabalha na graduação e na pós-graduação e é reconhecido internacionalmente principalmente por defender o fato de que é preciso tratar do sul, o para o sul, como ele costuma dizer, precisamos sulear. E o Alan Brito é um jovem professor desta universidade, adjunto do Instituto de Física, onde desenvolve atividade de ensino, pesquisa e extensão. Já tem trabalhado na pesquisa, na pós-graduação, tem trabalhado na graduação do ensino de Física, faz parte do NEAB URGS, e é atualmente o diretor do Observatório Astronômico da ULGS. Portanto, a extensão entre oleares de hoje é imperdível. Educação e Formação Cidadã. <música> É estar dividindo a mesa com o professor Alan é, e participar dessa é, experiência de um salão desta vez virtual, né? Que é, de certo modo, por conta da pandemia, acaba transformando esse espaço midiático que tende a ser um espaço de esvaziamento de subjetividade, né? Porque é remoto e por isso às vezes, como diz o Boaventura de Sousa Santos, se constitui numa comunidade de solidão, né? E agora, com a pandemia, incrementado para ser um instrumento de aproximação, vai se constituindo aos poucos um espaço de solidariedade. Então, professor Alan, meus cumprimentos por estar com o senhor aqui nesse encontro. Somos universidades recentes na história universitária, né? enquanto no Ocidente elas já são milenares, as nossas são é, do século XX né? é, são modernas e, portanto, já é, incrementadas no sentido de que, do campo universitário, a extensão se tornou um fator relevante para o afazer universitário, sobretudo depois é, dos programas da reforma de Córdoba na Argentina, né, que trouxe essa tese da extensão como um dos fundamentos da função universitária, né? que coloca a universidade no contato direto com o social, tira da Torre de Marfim, né? daquele lugar de exclusão, de iniciados, de elites de pensamento, né? e faz com que a universidade se aproxime do social. No caso, por exemplo, da minha universidade, que talvez seja das mais novas, né? no contexto das grandes instituições que foram criadas. O professor Elgio Trindade, que foi reitor aí, trabalha os paradigmas no Brasil de universidades e coloca o UNB como uma das referências daquilo que com Darcy Ribeiro se chamou de universidade necessária, exatamente porque ela combina aquela dimensão da tradição acadêmica, que é o pensamento consolidado e, no seu ponto mais elevado de sistematização, mas também o compromisso com o social, a relevância da função universitária como instrumento de busca de solução para os problemas da sociedade, para os problemas do povo. Né? Então, a extensão é esse mediador de articulação da universidade necessária, que, na minha experiência de reitorado, Fui reitor aqui da UNB durante um mandato entre 2008 e 2012. Eu também procurei aproximar daquilo que seria a universidade emancipatória, que contribui exatamente para é, ampliar as possibilidades de autonomia né, das subjetividades, não só individuais, mas coletivas, organizadas no social que é o que estabelece esse diálogo entre a universidade e a sociedade, sobretudo pela mediação dos movimentos sociais e dos grupos constituídos a partir destes recortes de é, integração, que são os grupos de referência instituídos no social, as mulheres, é, a, os jovens, a, o, os segmentos em suma né, que congregam como vocês dizem na chamada, os marcadores de gênero, classe, raça, sexualidade, né? que tem a ver com a conjuntura de decolonialidade de nossa cultura né? e que, por conseguinte, marca o um horizonte de luta por direitos e luta por cidadania. Então, a extensão não é só uma comunicação, como queria o Paulo Freire, mas é também um mediador para a autonomia dos sujeitos, e para é, criar as condições de uma emancipação no social, de tal modo que ah, é, a extensão é uma dimensão valiosa da educação, como educação para a cidadania e para a qualificação dos sujeitos sociais que se afirmam é, na sociedade. Né? que é um pouco, depois vou voltar a isso, o que está presente num dos trabalhos de extensão que eu organizo aqui na minha universidade, que é o projeto O Direito Achado na Rua, exatamente uma síntese dessa dimensão da educação humanista e emancipadora, que é o balizamento da nossa conversa de hoje. Estou né? muito curioso em ver como é que no campo da física isso se faz. Né? Aqui na UNB nós temos uma espécie de brinquedoteca, que é um dos lugares mais visitados dos jovens que vêm ao campus, né? porque lá uh, o Instituto tem um grande salão em que uh, os conceitos principais da física são uh, apresentados por meio de uma instrumentalidade acessível aos grupos que visitam a universidade. Mas eu sei que tem muito mais coisas é, e o senhor vai falar um pouco disso, professor Alain. Bom, bom dia, professor Geraldo. Quero é, dizer que estou bem feliz de participar desse diálogo com o senhor. Seja bem-vindo né, à nossa universidade. Acho que é muito bom estar com o senhor, com tantas experiências. né? Assim, Eu eu sou um professor que estou na URGS há seis anos. Então, também, a, a minha fala, esse diálogo, traz um pouco desse recorte né, de diferentes experiências, né, um recorte, é, assim, de... você traz experiências acumuladas de projetos e, e dessa visão também estratégica privilegiada né, de um ex-reitor. Então, é, é um prazer muito grande é, estar aqui com o senhor hoje né, para dialogar sobre um dos temas que, para mim, são centrais. Desde que eu cheguei na universidade, em 2014, a, a minha primeira relação com a URGS foi uma relação na perspectiva da extensão, então eu sou, eu sou graduado em Física, tenho minha formação nas ciências exatas, Física, Astronomia, eu trabalho no Instituto de Física na área de Astronomia, então é, quando eu chego na universidade, é, eu vejo essa potência, né? um Instituto de Física com vários é, ambientes, que eu chamo de ambientes de poder, como o planetário, o observatório, né, projetos de extensão que já existiam há, há décadas. Né? Então, assim, eu me senti muito à vontade e desafiado para estabelecer essa relação que o senhor traz, do que, que é a extensão, de como a extensão deve se relacionar com a sociedade. Eu me senti muito desafiado e também muito é, contente de poder é, expandir exatamente o que a gente pensa na física na astronomia nas ciências exatas do que é divulgação em ciências do qual é o papel da extensão o que que é a extensão então do meu lugar como extensionista, ao longo desses anos eu tenho feito essas reflexões né então é, é primeiro pensar como sou um astrofísico né é pensar é, é o papel de cada um é, quando a gente olha para a imensidão do universo então colocar tudo isso em perspectiva e usando e atuando nesses projetos de extensão de maneira a fazer uma costura desse tecido social brasileiro tão debilitado, mas nessa perspectiva cosmológica, de que cada um de nós é responsável pela manutenção da vida na Terra, cada um de nós é responsável para poder transformar essa sociedade. Né? O universo está aí, mas nós somos ainda os únicos no universo a olhar poder olhar para tudo isso e fazer as grandes perguntas, né? Quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui para onde vamos? Qual é o nosso papel? Então, os meus projetos de extensão com, com colaboradores, né, do Instituto de Física, a, as nossas atuações têm sido muita tem sido muito a partir desse viés. Então, pensar essa física e astronomia conectada com a sociedade, ou seja, a ciência exata, né, as ciências exatas, física. O que, que é ciência? O que que é, o que que é tecnologia? e de que maneira ciência e tecnologia estão relacionadas com a sociedade e com o ambiente. Então, é, a, nossa, a nossa atuação como, é, como extensionista tem sido nessa perspectiva decolonial, porque a gente tem que decolonizar, e decolonizar é, a, uma ciência a física, a astronomia, que por si só é modelo dentro dessa modernidade do que, que é ciência. Então, isso significa olhar para o lado e perceber esses outros corpos, né? os corpos das mulheres, os corpos das pessoas negras, os corpos de LGBTs, de pobres, de pessoas que historicamente foram excluídas desse lugar, né? desse lugar de poder, desse lugar de disputa, porque o conhecimento também é um, é um lugar né? de, de disputa, de tensionamento o tempo inteiro. Então, os nossos projetos eles, eles têm tido esse objetivo. E aí, o nosso foco tem sido, sobretudo, a educação básica, porque a gente entende que uma maneira fundamental para pensarmos a cidadania num país de excluídos é, sobretudo, fortalecer a educação básica como uma das mais potentes políticas públicas, que está aí à nossa disposição, e a gente pode atuar de diferentes maneiras, então a gente tem fortalecido, tem atuado, tem dialogado de maneira horizontal com esses professores, com estudantes da educação básica, e também temos é, ampliado esse diálogo dessa ciência moderna, colonizadora, né, com, é, com outras epistemologias, com povos indígenas, com comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então a gente tem também é, expandido a nossa atuação para as periferias, os estudantes de escola pública que muitas vezes não têm acesso a esses lugares de poder, como museus, observatórios, planetários, ou uma visão de ciência muito tecnicista. Então, o nosso objetivo na nossa atuação é humanizar essa ciência, é realmente fazer uma extensão é, é, sempre partindo do princípio de que a ciência ela é uma construção coletiva, mas ela é, sobretudo, uma construção de pessoas. Né? E como ela é uma construção de pessoas, ela é humana, mais pessoas devem fazer parte desse processo. Então, a gente quer diversidade porque a gente entende que a diversidade ela é inovação. A gente não é, a gente não pensa a inovação só nessa perspectiva é, capitalista, colonial, moderna, patriarcal. Mas, para nós, a inovação está associada com, a, com essa diversidade, com a inclusão. Então, se a gente é, pensa cidadania, né, a, gente pensa o tempo, a gente vai lidar o tempo inteiro com essas duas, com essas duas categorias, né, inclusão e exclusão. E, e aí, qual é a pergunta fundamental? Qual é o papel da universidade nisso tudo? De que maneira nós, na universidade, como professores, pesquisadores, que temos a possibilidade de integrar a extensão com, com a graduação, com a pós-graduação, porque para nós também, é, esses trabalhos todos, eles fazem, é, eles estão numa simbiose, não há como categorizar, não há como hierarquizar extensão, ensino e pesquisa essas três coisas, elas de fato estão atuando de maneira conjunta. Então, essa seria a minha visão do fazer extensionista, né? Desde que eu cheguei na universidade em 2014 e tem sido essa a nossa perspectiva. E aqui estamos, dois professores extensionistas, mas que têm seu compromisso com as demais dimensões do fazer universitário, né? na graduação, no ensino, na pesquisa, na pós-graduação, né? e de áreas que aparentemente é, são tão distantes. E, todavia, estamos vendo que a extensão nos aproxima pelo dado enriquecedor é, do, do mediador humano. Quer dizer, é, nós, é, como que por conta de nossas percepções e pela experiência de extensão, é, recusamos a, a questão coisificadora, o, objetificadora do conhecimento né, para humanizar o conhecimento e fazer do processo de convivência e de diálogo social o mediador da interlocução entre saberes, no qual é, a ciência tem um lugar histórico que a modernidade lhe assegurou, articulada a tecnologia e à inovação, mas que não é um lugar é, de monopólio, porque os saberes... É, permanecem como racionalidade no modo como, antes da modernidade, eles se estabeleciam, por exemplo, no meu campo, que é o direito, se a gente pergunta a um estudante o que é o direito, ele vai dizer a ciência das normas. É, mas se a gente perguntasse a um estudante de direito na conjuntura pré-moderna o que era o direito, ele vai dizer é a arte do justo e do bom. Veja, o mediador moderno é a cientificidade, o mediador, mediador pré-moderno é a arte. Né? É, o objeto de estudo é a condição da humanização, e aqui é a coisificação, é a normatividade, a separação do sujeito é das é, condutas que são padronizadas no social por meio do direito. Né? Então... É, no nosso caso, a extensão, com essa forma de interpelar o conhecimento, de estabelecer protocolos de diálogo entre diferentes saberes, não só no plano epistemológico, no plano da sistematização, mas no plano da sua construção, como o professor Ala acabou de dizer, de modo que a gente só faça a produção de conhecimento com os sujeitos de conhecimento, né? e não apesar deles, de tal modo que, sem dúvida, nas condições de formação do social. Elementos como política, questão da democracia, por exemplo, que tem é, impacto na vida e nas formas de interpretação da vida. Né? E as questões das identidades, os modos como, por exemplo, no processo social, nós vamos nos humanizando, né? porque... A condição humana não é um dado da biologia, é um dado da história. né A biologia não nos define o que nos constitui, é a experiência na história, nós nos humanizamos na história. E, portanto, a extensão é uma forma de construir essa possibilidade humanizadora da nossa experiência histórica. E isso só pode ser feito em diálogo, mas também em diálogo em contexto, em contextos em que às vezes, né, o emergido humano é contido, por exemplo, nas nos autoritarismos, nas ditaduras, né? E portanto, a condição democrática é um requisito para a extensão realizar esse objetivo, porque tem que vencer os limitadores da humanização, né? E olha que nas ditaduras esses limitadores são dramáticos, eles se expressam na tortura, eles se expressam na censura, eles se expressam no é, banimento das pessoas da universidade e do país, eles se expressam na violência, às vezes no assassinato político. É? E é, a condição da democracia afeta a mediação da, do conhecimento com o social Para poder inferir do, da luta por democracia e por direitos As condições de emergência do humano Como a gente viu em sociedades que segregam Nas experiências coloniais que passaram pela mediação do racismo Da espoliação de classe e das condições de redução da dignidade a partir, por exemplo, das condições de gênero é, em que o patriarcalismo foi a sua expressão mais redutora. Né? Então, eu diria que é, o, a extensão é, é a dimensão, é o caldo de humanidade que o conhecimento adquire porque coloca os sujeitos da extensão em presença, uns com os outros, aproxima os campos de conhecimento para... Olha, o seu discurso é um discurso social, e o meu discurso é um discurso também que pensa a vida complexa é, da nossa integração no mundo e no cosmos. Quer dizer, a gente dialoga é, intercambiando as linguagens mas a partir dos nossos campos específicos, construindo as mediações para o tornar-se per, permanentemente humano, dialógico, integrado a uma comunidade de afetos, a uma comunidade de pertencimentos, né? de luta contra as diferenças que descaracterizem, lutas pela igualdade que nos tornem participantes da distribuição equitativa do poder político e da riqueza social. Né? Nada como um sistema extensionista para provocar essas mediações, né, professor? Sim, é, eu diria assim que as, as, as, as nossas ações né, como extensionistas elas se relacionam com a educação e com a formação cidadã de diferentes formas. Enquanto o senhor falava... É, eu fiquei pensando é, nessa na perspectiva mesmo do direito né eu acho que eu, quando a gente fala de, de que a ciência é uma construção humana e a gente olha para o mapa do Brasil né para o recorte geopolítico do país então a gente pensa nos marcos civilizatórios o que que é afinal de contas uma formação cidadão o que que é a cidadania e quando a gente olha para o país nessa perspectiva sobretudo do direito né a gente faz essa pergunta quem é de fato que é cidadão no Brasil cidadã? quem é que é humano, quem é que é humano na própria ciência, quem é que teve ao longo da história o direito de falar, de pensar. Né? Então, assim, é, as pessoas negras, as pessoas LGBTs, as mulheres, dentro desse processo de reconhecimento de cidadania, elas sempre foram consideradas né, e são consideradas ainda historicamente como sub né sub-pessoas, não humanos, em diferentes perspectivas. Então, a extensão, a, a, as nossas práticas extensionistas nessa perspectiva de formação cidadã é também poder transformar, né, e aí, nesse sentido, desestabiliza esse sistema, essa universidade que ela é, é, ela é, é como digo, fortalecida nessa base, né? Então, essa, essa, essas práticas, elas têm essa possibilidade de fazer não só os pesquisadores refletirem sobre essa essa questão muito mais estrutural no nosso país, mas também os estudantes. Então, essa formação cidadã, ela, é, ela vai de dois lados, né? E nesse diálogo com a sociedade, aparecem outros elementos que não estão, é, não são explícitos, muitas vezes. Então, para mim, eu não consigo perceber, desvincular, e eu digo que desde que eu comecei a trabalhar com extensão, no primeiro momento que eu cheguei na URGS, é para mim, tem sido também de momentos de desestabilidade, momentos uhum. de se repensar na, na carreira, né, nessa relação com a pesquisa, com a graduação, nas comissões, né, nesses movimentos, nas comissões, nas sociedades científicas, sempre pensando essa educação em ciências, é, lado a lado, com uma educação antirracista, com uma educação antissexista, com uma educação anti-LGBTfóbica, ou seja, todos os elementos do que a gente interpreta hoje como cidadania. Então, a cidadania, essa formação cidadã na perspectiva da extensão é entender que como a ciência, a cidadania também é um conceito dinâmico que vai mudando no tempo e no espaço e que exige de nós reflexões sobre uma identidade social, política, sobretudo. Uhum. Né? Então, assim, é, é, as a, a, a maneira como eu tenho tentado trabalhar esses projetos de extensão é dessa perspectiva, ou seja, essas identidades, elas são sociais, elas são políticas, elas são, elas são, é uma, é uma posição, é uma relação identitária relativista, né? então assim, tem, temos que perceber os vários contrastes para poder pensar esse país que é historicamente desigual, então nessa formação cidadã, nesse movimento que eu tenho feito nos projetos de extensão, para mim é fundamental a racialização, colocar a questão da raça, ou seja, fazer essa universidade, né, nesse movimento com a sociedade, se perceber totalmente racializada, né? É, racializada, brancocêntrica, masculina. Então, trazer para a universidade essa inquietação que a gente aprende a ver. Né, e, e sente, sobretudo, porque também essa questão do afeto, né, nessa relação de formação cidadã, a gente sente quando a gente está com as pessoas. Ou seja, a construção de ciência não é ciência para a sociedade, ciência na sociedade, mas é ciência, sobretudo, com a sociedade, com as pessoas. As pessoas precisam, nesse processo de educação, de formação, todos nós, né, professores, estudantes de graduação, de pós-graduação, e a sociedade nos entendermos como parte desse processo, ou seja, todos uhum. nós contribuímos para construir esses, esses saberes, esses conhecimentos, e juntos, nesse movimento político, é que a gente vai poder resolver as grandes questões que estão dadas aí para nós, para a gente poder falar que, de fato, vivemos numa democracia. Porque não dá uhum. como a gente falar né, em democracia só na perspectiva de uma democracia representativa se a gente não resolve os problemas estruturais, né? e aí, de novo, a raça ela é fundamental nesses projetos que eu tenho feito, eu tenho trazido isso fortemente, né? se a gente não resolve as questões estruturais do país que passam pelos recortes de raça, de classe, de gênero, nessas intersecções todas, a gente não tem como garantir, como estabelecer, como dizer que vivemos numa democracia. Então, a formação, a educação e essa formação cidadã nesses projetos que a gente tem feito, eles têm ido muito a partir dessa perspectiva. Na medida em que o senhor fala, eu vou me dando conta de que no contexto paradigmático em que a gente vive, por exemplo, a modernidade institucionalizou um paradigma inscrito na cientificidade positiva, né o empiricismo, a coisificação do conhecimento, né é, a separação do sujeito e do objeto, do homem e da natureza, né? E é, como que é, de certa maneira dogmatizou o conhecimento, né? Então é, a experiência de extensão ela é, desestabiliza isso, porque ela mostra as fragilidades e a possibilidade extremamente redutora que esse processo traz, né? Então, eu fico me dando conta de que, graças à extensão, por conta da dialogicidade e da é, condição de reconhecimento do interlocutor, que não é apenas o, é, o par, no sentido é, dos meus pares, que são aqueles que têm os mesmos credenciais que eu tenho, né? a gente consegue fazer transitar a racionalidade moderna científica que é muito instrumental e tecnológica para uma racionalidade sensível, uma racionalidade mediadora do humano que é, responde aquele requisito que lá atrás, em 1750, Rousseau, ao escrever o seu célebre discurso sobre as ciências e as artes, disse que o seu fim só podia ser o de realizar a felicidade humana. Né? Então, a extensão traz isso. E essas mediações que mencionou, no sensível, elas se tornam o nosso campo de atuação. Eu faço extensão, sobretudo, no direito. Mas, como fui reitor, fiz extensão, sobretudo, no campo amplo da institucionalidade. Mesmo quando reitor, nunca me afastei dos meus projetos de extensão e nunca deixei de que... É, a dinâmica da extensão se inserisse na leitura, por exemplo, da funcionalidade da universidade. Assim, por exemplo, que a finalidade de realizar é, funções de defesa do meio ambiente ou dos direitos humanos foram inseridas no estatuto da instituição. Assim como, por exemplo, lutar para afirmar o sentido legítimo e constitucional da política de cotas foi também uma estratégia que a extensão trouxe para o nosso horizonte de relevância do lugar do social dentro das políticas universitárias. Assim como expandir e deixar o campus é, estendido para uma policentralidade na, nos espaços é, dos novos campi que vão ao ao interior ou vão a, no caso do Distrito Federal as cidades, né, é, fazer a universidade presente na dinâmica da convivência, assim também como por exemplo é, criar o conselho comunitário dentro da universidade com capacidade deliberativa e com representação de membros do conselho comunitário no conselho universitário que é órgão dirigente da universidade, né. Mas no campo do direito onde eu atuo, é, eu acho que é, o senhor traduziu bem essa mediação que o direito pode trazer, porque o direito não é uma prerrogativa do jurista. O direito... É uma expressão de sentido do social que se coloca em busca de reciprocidade para conviver, para coexistir, para estabelecer parâmetros de reconhecimento no que um diz e faz, no que o outro aceita como bem dito e bem feito para poder ter uma dinâmica de sociedade. E é assim que, é, trabalhando diferentes dimensões de extensão no campo é, do direito, por exemplo, com as mulheres, num projeto que eu ajudei a fundar, que se chama é, Capacitação de Mulheres em Gênero e Cidadania, projeto Promotoras Legais Populares, que se parece muito com o um projeto aí do Rio Grande do Sul, que o Instituto Temes desenvolveu, Assim, por exemplo, trabalhar na formação do jurista como mediador do social, criando assessorias jurídicas universitárias, como o modelo do Saju, do Rio Grande do Sul, da URGS, que é um dos mais antigos do Brasil, tem mais de 60 anos de fundação, o né? do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, URGS e o de Salvador são os mais antigos do Brasil, mas tudo isso sintetizado num programa maior que eu chamo de direito achado na rua. Exatamente pensar que o jurídico é social e não um normativo. Ele é, é uma dimensão da capacidade de se em sujeitos no âmbito da articulação dos movimentos sociais que reivindicam a autonomia. Auto a si próprio, nomos, direito em grego, né? é, que se dão a si próprios os direitos. Então, é, este projeto já tem 30 anos, fizemos um grande evento agora para marcar os 30 anos, ele dialoga com todas essas dimensões é, de identidades a que se referiu direitos das mulheres, direitos indígenas, direitos camponeses, é, direitos LGBT, direitos é, racializados, né? E já estamos com dez volumes editados, cada um com esse recorte, e ele trabalha três dimensões é, articuladoras da nossa inteligibilidade do social e do epistemológico criar e constituir as representações do espaço onde atuamos, daí a metáfora da rua, não é isso? A rua como lugar de sociabilidade, a rua da reivindicação social, a rua, como diz o ensaísta Marshall Berman, onde a multidão se transforma em povo, ao reivindicar cidadania, dignidade, justiça, direitos, Constituir a dimensão é, da sociabilidade reconhecida dos movimentos no espaço público da formação de opinião. Trabalhamos o reconhecimento dos sujeitos, trabalhar para legitimar suas práticas, é, contrariando as tentações autoritárias de criminalização das suas práticas, como agora estamos assistindo, quando se tenta inserir as práticas de reivindicação e de protesto em criminalização, inclusive de tipo terrorista, né? é estudar e integrar ao acervo do conhecimento as categorias que o social constitui, que são direito ainda que não estejam legisladas, e mesmo quando, é, enquanto legítimas, se colocam contra o legislado para fazer prevalecê-las, como, por exemplo, o direito de morar, a função social da propriedade, o reconhecimento das identidades que se emancipam e que se deslocam do campo do direito penal para o campo constitucional e o campo da política. Né? E, nesse processo, é dialogar com o resto da universidade para que a extensão se inculture é, nos âmbitos acadêmicos para ali se transformar em matéria da mudança curricular e da curricularização dos seus próprios achados. Por isso o direito achado na rua. Quer dizer, é, entra e hoje é disciplina, hoje é linha de pesquisa, hoje é referência para a produção de teses, de dissertações, de monografias, é, sem jamais cindir a articulação daquela indissociabilidade que nós construímos como padrão cultural. Né? É, como é que faz isso na física, professor? É, o senhor trouxe várias questões, quando o falava aí, eu fiquei pensando, assim, tinha muita coisa para dizer, mas eu queria trazer alguns elementos que o senhor traz, que é um pouco também como a gente pensa na física, na ciência exata, nesses projetos de nossa extensão. Né? Primeiro, essa coisa da rua, de tomar a rua. Né? Eu acho que uhum. é, a rua ela é uma extensão da casa. Né? Então a gente, a gente E aí eu também queria fazer um trocadilho com a própria universidade, né? quando a gente pensa na, na palavra universidade, que aí, eu, aí é, é, um, é como eu penso também o papel da extensão para construir esse novo projeto de universidade, ou seja, é UNI não seria UNI? a gente, a, a, a, assim, a, o potencial, né, a maneira como a extensão se articula é para uma universidade plural, uma universidade muito mais diversa, né? então não é une. e esse cidade, né, trocando o S pelo C, a gente poderia também pensar nessa cidade que nos remete à cidadania, né? Então, essa universidade, na perspectiva da extensão, essa nova universidade, na perspectiva da extensão, pensando, é, assim, o, o, o, como objeto central, né? A educação e a formação cidadã é, primeiro, é, descaracterizar essa ideia de universidade como ela é. E aí, todas as formações, e eu gosto muito do direito, né? Eu estou bem contente de dialogar com o senhor, porque eu gosto muito do direito, porque eu penso que o direito ele é algo que a gente não é, não reflete muito enquanto sociedade, mas que explica muitas das coisas. Então, eu acho que os projetos de extensão na universidade, eles também têm tem que ter esse, e, e, e, e tem, né, esse potencial de transformar mentalidades de futuros advogados, advogadas, de futuros engenheiros, engenheiras, físicos, físicos, pedagogos. Imagina a formação de professores numa outra perspectiva cidadã, onde esse direito esteja contextualizado, ou seja, esse direito não é simplesmente um direito é, legalista ou que por trás dele há uma supremacia que explica, né, que explique uma um encarceramento em massa, um genocídio físico, né, das pessoas negras, das pessoas LGBTs, das mulheres, mas também um genocídio epistêmico de pessoas negras, de pessoas indígenas, de mulheres desses lugares de pensamento. Então, eu penso que a extensão ela tem é, esse papel assim, de poder criticar o tempo inteiro o ensino, de poder fazer uma crítica contundente às metodologias de pesquisa, às, às epistemologias que a gente usa de maneira canônica, sem questionamentos na universidade, é, inclusive questionando né, o, o, assim, qual é a potência dos mestres, né, das mestras, das lideranças quilombolas, né? de que maneira esse conhecimento pode ser agregado à universidade nessa transformação e nessa reflexão contínua do que é conhecer, do que é saber, né? quem é que detém esse conhecimento, para a gente poder repensar essa relação mesmo com a tecnologia e, nesse momento todo que a gente está vivendo de pandemia, perceber que projeto foi esse de universidade, de ciência que a gente criou, e que de certa maneira, né, estamos agora no meio de tudo isso e temos que construir uma uma outra realidade, né? E essa essa outra realidade, ela não pode ser uma realidade só é, no mundo dos sonhos, né? Então a extensão nessa formação cidadã, ela mostra para gente o tempo inteiro de que nós precisamos, de que qual é o projeto de país que a gente precisa construir para né, poder dizermos que, de fato, vivemos um novo tempo, um novo momento. Né? Então, a extensão ela é como, como base né, desse projeto, dessa formação cidadã, ela tem esse papel assim, de nos direcionar o tempo inteiro para as grandes questões, né, para as políticas públicas, para nos regular a nossa atenção, o nosso olhar, a nossa sensibilidade, de maneira crítica, de maneira sensível, racional, mas o tempo inteiro pensando no outro. né? Porque eu acho também que essa universidade, essa maneira de pensar a ciência né, e os conhecimentos, construída nessa base moderna, ela separa, ela desassocia o tempo inteiro o sujeito do objeto. E o objeto é sempre o outro. né? O negro, a mulher, as pessoas LGBTs. E a extensão, de novo, ela consegue unir essas duas coisas. né? O sujeito e o objeto estão é parte da mesma coisa. Não temos como separar a humanidade de natureza e as outras humanidades que não são consideradas é, como pessoas, como humanos, precisam ser é, integradas. Então, para mim, essa universidade, esse novo projeto de universidade que a extensão nos coloca é nessa perspectiva. A gente precisa... É, ensinar de um outro jeito, a gente precisa trazer outras maneiras de pensar, né a gente precisa entender como vivem as comunidades indígenas, como vivem as comunidades quilombolas, é, valorizar o tipo de conhecimento que lá é produzido, que é produzido nesses lugares, né é, entender que é, que essas pessoas têm muito a contribuir para essa construção de universidade. Então, a universidade ela não pode ser o que está sendo nesse modelo é, predominantemente, branco masculino. A gente tem que questionar, é, de, de todas as formas, essa naturalização né, de, é, dessa estrutura que está dada. E na universidade, nesse momento, da maneira como ela tem sido construída, eu não vejo um outro lugar que não seja o lugar da extensão, nessa perspectiva da formação cidadã. E ela tem feito isso e tem intencionado. Então, agora mesmo, nós estamos vivendo todo o processo de curricularização da extensão. Então, você me pergunta como é que é na física? É, na física é complexo, porque imagina, pensar a curricularização da extensão nas ciências exatas, olhando para esse país. Então, engenheiros, físicos, mas como é que eu posso discutir questões ético-raciais na física? Como é que eu posso discutir questões ético-raciais de gênero na engenharia? Né? Então, mas aí as pessoas não pensam como é que a engenharia se articula com o dia a dia? Como é que vivem as pessoas? Como as pessoas nascem, vivem e morrem no Brasil? Como é que, estão, como é que as pessoas negras, por exemplo, se, é, vivem nas cidades? Como é que a cidade de Porto Alegre é, ou a cidade de Brasília, como é que elas se organizam racialmente, né? socialmente? Então, não são questões para engenheiros, não são questões para advogados, advogadas, para professores, são questões para todos nós. Então, para mim, a, a extensão ela tem que... É, é, é, assim, continuar nesse tensionamento para que a gente consiga internamente fazer essas reflexões. Eu acho que a gente ainda, de maneira geral, a gente ainda está longe desse passo de fazer essas reflexões, de entender de que a gente precisa dar um outro passo, que é a parte das ações mesmo, né? das ações desse movimento forte, político. E que isso não seja é, é, assim, uma questão individualizada do professor Alan, do professor José Geraldo, né? Da, do DEDES ou de colegas nossos, mas que seja parte da instituição, que seja realmente... É, a gente precisa sair um pouco da subjetividade e ir para institucionalidade para mudar as estruturas. Então, eu gostaria de ver isso. E eu, eu acho que, e, e tenho certeza, que é a extensão que tem esse papel fundamental de trazer essa outra perspectiva que passa pela formação de cidadania né, para essa estrutura tão... É, tão é, é, assim tão construída historicamente de maneira é, complexa então eu acho que é isso eu acho que nesse momento a gente tem que é, seguir nesse processo mesmo de tensionamento né e o tempo inteiro fazendo essas reflexões né é, fazendo as pessoas perceberem o que é que para nós agora até que é, eu diria que é até mais tranquilo no sentido de que hoje nós temos mais pessoas a gente tem mais negros na universidade a gente tem Ainda muito baixo o número de professores, mas nós já temos alguns professores negros, temos é, colegas, servidores negros, mulheres, que estão questionando, que estão tensionando, que estão é, exigindo novas maneiras de se pensar e de se representar. Então, eu acho que a extensão ela é um pouco esse tecido de tudo isso. Ela traz isso para a gente fortemente, e para mim, isso é, é, é, é o novo. Para mim, isso é transformador, é libertador. Por isso que eu digo que a extensão pessoalmente ela me transforma ela me faz olhar para esse conhecimento para essa formação que eu tive ao longo da minha vida como um outro de um outro jeito e ela me coloca essa responsabilidade de poder é, ser as portas a chave dessas portas que estão fechadas né? então eu acho que é um pouco disso assim como eu vejo nesse diálogo constante né com a sociedade né e e, e é isso eu acho que é importante a gente é ainda percorreu um pouco dessa preocupação de, de um lado, pensar como é que se institucionaliza. Acho que o seu último, a sua última fala já mostrou isso, a importância de institucionalizar esse sistema. Né? O filósofo Schopenhauer dizia que o importante não é descobrir coisas novas, mas olhar de forma diferente para o que se tem diante dos olhos e não enxergamos. eu Acho que a extensão é um pouco essa metodologia de revelar eh, no que parecia ser ausência né, a presença de algo que nos interpela, como mostrou a partir dessa condição de nossa sociabilidade marcada por exclusões e por lutas por emancipação, por autonomia, né, por esses marcadores do... Eh, da expoliação de classe, da questão racial, né? da questão de gênero, né? e é, se configurar como um recorte de conhecimento sobre uma realidade que está fora dos manuais, está fora é, dos cânones, está fora da estrutura curricular. Né? E isso passa por todas as dimensões da arquitetura Imagine é, confinar indígenas é, em salas fechadas quando a natureza é o seu livro de estudo. Né? Ah, ah, imagine, por exemplo, é, o, imprimir na mentalidade é, do é, afro-americano, afro-brasileiro, a leitura de um processo civilizatório que é branco, que é europeu, que é cristão, não é isso? É, e desestruturar a sua leitura cosmológica da religiosidade é, plural, da religiosidade horizontal do ponto de vista das divindades que cultuam, ou mesmo da oralidade, que não tem nada a ver com os manuais, né? com a, as bíblias, com os, os torás. Né? Isso, imagine é, o espaço acadêmico, todo ele de é, hierarquia, né? que, como lembrava é, Rubi Alves, né? É, recebe um espírito aberto que quer se a, a, a, dispor ao conhecimento, e ele, tomando como referência a lenda do Pinóquio, dizia que, diferentemente da experiência que, pela escola, transformou o boneco de pau numa criança, a gente recebe uma criança e acaba transformando a criança num boneco de pau. Né? Quer dizer, o que é, confinado a um recorte de conhecimento que é, não é que seja o único conhecimento, é o único que é visto. A extensão nos ajuda a ver o que está ausente da nossa percepção cognitiva e trazer novas dimensões da inteligibilidade do real que se transforma. Né? Por isso que também... Na, no ideário da paideia, né? toda a ideia da pedagogia na formação humana que vem no Ocidente desde os gregos, né? no Oriente é muito mais antigo, né? é, o, o, o, o, o, a, ao registro né, da pergunta do jovem Aquiles ao seu preceptor, o centauro, fênix, qual a função da educação, e a resposta que ele deu foi é, lhe ensinar a dizer bonitas palavras, mas também lhe ensinar a agir no mundo para transformá-lo. Lhe ensinar a agir no mundo para transformá-lo. Então, a educação tradicional, compartimentalizada, positivada, é, disciplinada, ela nos... É, vamos dizer assim, nos automatiza, nos pinguiniza, nos confina no recorte de conhecimento, mas não nos ajuda a agir no mundo, ajuda a reproduzir o mundo, a conformar-se com o mundo e não a transformá-lo. Então, eu penso que é isso que nos projeta para a ideia da extensão como um deslocamento de olhar para pensar né, a presença dessas outras dimensões do existir no social que requer um conhecimento que reconheça o significado desse processo. Por isso que o Boaventura de Souza Santos propõe que a universidade se transforme numa estrutura é, de conhecimento que ele chama de universidade popular, dos movimentos sociais, para que esse espaço de interpelação se faça presente e componha né, um campo de uh, configuração das nossas plantas epistemológicas né, em lugar de percepção desse real que se transforma e que se modifica. né. Como a gente está assistindo agora na pandemia, né? os acadêmicos têm dificuldade de lidar com os políticos porque os políticos reduzem as ações de enfrentamento ao vírus de maneira funcional para cumprir objetivos partidários ou ideológicos e a ciência é posta em causa, né? E fica contida no condicionamento de uma visão de sociedade de cidadania né, que elitiza a atenção das políticas. E se não fosse o social tomar a si a capacidade de é, enfrentar esses processos, a tragédia estaria de tal forma generalizada que a gente poderia até dizer que entramos na extinção da espécie. Né? Veja como os índios estão recuperando as suas tradições de medicina xamânica para confrontar a ausência de políticas do Estado para protegê-los no tocante aos danos da pandemia. Veja como os bairros, as comunidades populares estão estruturando gestão democrática dos seus territórios para administrar a proteção da comunidade que só é vista pelo Estado como perigosa, porque ali são pra, trabalhadores pobres, negros. Pense, por exemplo, em Paraisópolis, no, na cidade de São Paulo, que o Estado só entra como polícia para reprimir baile funk e conter o que eles chamam de uma criminalidade nativa. Né? Já é criminoso por... É, tanto que a cada dia a gente vê o depoimento de jovens que são assassinados pelas costas é, preventivamente pela possibilidade de que traga ameaça sem que se reconheça seus direitos ou que se presuma a sua inocência né E todavia nessas comunidades se organizou uma ação uh, autônoma do social, para reduzir a letalidade do vírus, coisa que o Estado não está conseguindo fazer. Né? Então, é, o, a universidade se mostrou o que ela pode ser do ponto de vista da instituição, que inclusive no Ocidente é anterior ao próprio Estado, é uma instituição que já existia quando o Estado ainda nem tinha sido formado, e que provavelmente vai é, existir quando o Estado já não seja mais funcional para organizar a vida social. E ela se transforma nesse processo para lidar com o fato de que ela não detém mais o monopólio do conhecimento, mas ela conserva a possibilidade de ser um espaço onde toda forma de conhecimento dialoga. E esse espaço é o espaço da sua extensividade, quando ela se amplia, como você disse, de universidade com S para universidade com C, né, para se integrar a todas as formas de saberes que dialogam e que precisam ter estatura e status de validade no âmbito daqueles mestres que o conhecimento não sistematizado, mas que é conhecimento também, é, pode produzir em termos de continuidade institucional e de continuidade social. Câmbio. Ah, uau, que fala fantástica. Eu pensei muitas coisas enquanto o senhor falava, mas eu queria trazer aqui a dimensão também, assim, que eu não poderia deixar de falar, da extensão como uma ação afirmativa. Eu acho que também é uma questão importante de dizer, sobretudo nesse momento né, que a gente está vivendo de pandemia e o que a gente chama de pós-pandemia, a extensão também ela tem essa potência, né, de, de, de, sobretudo na física, né, a gente tem na física uma evasão muito alta, eu sempre digo isso, né, uma evasão alta, a gente tem 20% de professores do Brasil licenciados em física, então a extensão, desde o primeiro momento que os estudantes chegam na universidade, ela também tem essa potência de, de, de uma ação afirmativa, de fazer com que esses estudantes permaneçam na universidade, que, que percebam outros sentidos que não aqueles que são ditos né, muito antes de chegar ou que são ditos quando esses estudantes chegam. Então, eu também vejo na, na, na extensão essa, essa outra capilaridade, né, que a gente não discute muito, mas que eu acho que é fundamental nesse momento que a gente está vivendo e no momento seguinte, o que a gente chama de pós-pandemia, né? Então, eu vejo a extensão como realmente esse alicerce, né? Então, ela nos coloca o tempo inteiro que essa universidade, ela tem que ter esse diálogo com os movimentos sociais, ela tem que ter o um diálogo com as pessoas, as pessoas têm que, a sociedade tem que participar dessa universidade de maneira mais enérgica, de maneira mais, assim, para trazer, né, outras, trazer ideias, trazer projetos, de, tomar decisões, a gente toma várias decisões na universidade muitas vezes sem a participação da sociedade, eu acho importante que a sociedade também é, participe desses movimentos então, eu, e aí nesse momento de pandemia a gente vê é, a nossa, o quanto a nossa cidadania ela é frágil né? eu acho que a pandemia ela está é, escancarando para quem ainda não tinha conseguido ver ou para quem não quis ver a vida inteira, ela escancara a fragilidade desse tecido social brasileiro. Ou seja, ela mostra né, como é, estamos vulneráveis, mas que graças a políticas públicas, seja ela uma política pública voltada para a saúde, para a ciência, para a educação pública, para a ciência, para a universidade pública, né, nessa valorização da ciência, é, da, da extensão, é, ela também mostra isso para gente, o quanto foi bom e está sendo para nós é, essa manutenção, né, então eu acho que nesse momento de pandemia, as ações de extensão, elas também têm servido para fazer essa reflexão, no sentido assim de que a gente se perceber, é, perceber a potência que é a ciência, que é a universidade, né, uma universidade, sobretudo, voltada para as questões sociais, o quanto isso é importante para nós, e o SUS é isso, né, o SUS, o, o Sistema Único de Saúde, ele é sobretudo, uma contribuição de muitos cientistas, né, de profissionais da saúde, né, dessa relação é, das pessoas é, da universidade, da ciência, é, da educação, da psicologia, com essa sociedade. Então, eu acho que é, essa essa pandemia ela também traz essa lição para nós. E agora, mais do que nunca, a gente precisa reconstruir também essa narrativa. A gente precisa perceber que esse pós-pandemia, ou seja lá o que que a gente imagina que seja, tem que ser uma outra realidade, a gente não pode ir para o mesmo lugar. Então, o pós-pandemia, para mim, ele só faz sentido se for nessa perspectiva, é realmente assim, ó, tá, escancarou o nosso, a nossa fragilidade, e agora? O que, que nós vamos fazer para transformar, de fato, essa realidade que está aí, que já sabemos que é estrutural? Então, a gente precisa é, de ações, quais são as ações, o que, que a gente pode fazer para transformar essa realidade, um, para levar esse país para um outro lugar, de um outro jeito, né? Então, eu acho que é, é, é, é desse jeito que eu consigo ver esse pós-pandemia, então, é, com mais pessoas indígenas, com mais quilombolas, é, dialogando e atuando cada vez mais com a educação básica, pública, dialogando com os movimentos sociais, todo mundo nessa mesma nessa nesse mesmo ideal de realmente transformação né de transformar socialmente de estender cidadania né para gente é, é extensão de cidadania a gente ninguém perde com isso né? então os projetos que eu tenho atuado nesse momento de pandemia tem sido também nessa perspectiva né de dialogar de repensar de recolher para repensar estratégias né e propor novas possibilidades, coisas, aspectos novos que apareceram no contexto da pandemia, mas sobretudo para nos lembrar que, de fato, a gente precisa de um novo, de uma nova maneira de pensar essa universidade, e, sobretudo de pensar essa relação de de diálogo, né, de comunicação, de divulgação, de educação. A gente não pode mais pensar a educação na universidade desarticulada de uma educação antirracista, antissexista, de uma educação para a cidadania, voltada para os problemas sociais do Brasil. A gente não tem mais como é, pensar outros caminhos se não é, desse jeito. Porque senão a gente vai, a gente está fadado a é, é, manter mais fortemente sistemas de exclusão, né? que agora cada vez mais é, potente, frente a tudo que a pandemia revela e traz para nós né? nas crises econômicas na, na, na, na própria crise é, simbólica mesmo né do que tudo isso significa então eu acho que a extensão ela ela pelo menos nos projetos que eu tenho trabalhado eu tenho buscado trazer essa perspectiva né então tem é, a gente tem refletido sobre o que fazer de que maneira a gente pode ser é, é, é, é, presente na vida das pessoas dessas pessoas com que a gente interage todo né durante toda a nossa a nossa prática e a nossa experiência universitária, dando suportes, é, mas também esse suporte para além do suporte material, né? Então, é, na sua fala, você traz uma perspectiva que eu acho importante, né? Que a extensão também dá para nós, que é essa perspectiva da espiritualidade, uma espiritualidade que não está dada nesse sistema racional de construção dessa universidade histórica baseada na modernidade. Então... É, essa, essa, essa, a, a espiritualidade, a oralidade, esses outros meios de comunicação, nós teremos também que nos reinventar, teremos que nos repensar, porque a gente precisa melhorar cada vez mais esse diálogo com a sociedade. Né? E a pandemia também escancara isso, nesse movimento negacionista. A gente não tem como desarticular a nossa prática científica, a nossa prática na universidade, do viés, Político. e acho que a pandemia ela mostra isso para nós agora. De que maneira a política está muito articulada com a ciência, com a tecnologia, e como a gente precisa tomar decisão, é, tomar é, é, decisões críticas né, para poder avançar em diferentes é, é, segmentos, né, nos diferentes marcadores sociais é, que, que realmente é, marcam o Brasil profundamente na sua estrutura social. Né? Então, acho que é um pouco disso assim, que a pandemia traz para mim. Vou começar a me despedir, mas também aproveitar para reagir um pouco a essa estigante formulação que acabou de fazer em dois sentidos. O primeiro é para dizer que a conjuntura expõe os limites das nossas possibilidades de dar conta das tensões que ela traz e das nossas possibilidades de superação. Por isso que se referiu à disputa do futuro, à construção de uma narrativa que não nos coloque é, como reféns de um destino pré-estabelecido, esse novo normal, né? mas que a gente possa construir um futuro com outros fatores, com outros marcadores de luta por reconhecimento da nossa dignidade e da nossa autonomia. E aí, é, embora tenha dito que parece ser uma expressão de fragilidade, e é, no tocante, a manutenção daquilo que a gente conquistou como dimensão democrática e exercício de cidadania, é, simultaneamente, uma expressão da nossa força, porque é a combinação das reservas utópicas que nós acumulamos nas nossas lutas por emancipação, contra o experimento colonial, as nossas lutas de libertação emancipatórias, não é isso? E, ao mesmo tempo, de nossa capacidade de acumular na nossa ação política a memória das conquistas que realizamos na nossa é, construção histórica. Então, é uma fragilidade, mas também é força. E é assim que, por exemplo, a gente pode examinar o quanto hoje, não obstante os limites operacionais da nossa ação social, o autoritarismo, o fascismo não logram se impor e se revelam nisso que chamou os seus atributos que estão se tornando cada vez mais visíveis. O negacionismo, o anticientificismo, a mitificação dos processos, a ideologização das posturas e a manipulação da verdade. Né? E aí a gente vê a nossa capacidade, por exemplo, de preservar o espaço da universidade, veja que ela foi alvo de grandes enfrentamentos, e sobretudo nos seus núcleos de atuação extensionistas, porque ali se viu a pujança de um pensamento crítico e de um pensamento interpelante, e o fascismo tentou inibir isso de várias formas, e a universidade foi defendida no seu duplo é, valor na contemporaneidade. O valor é, social que ela tem e não de mercado, ela resiste à privatização, se confronta com o futuro e se desestabiliza as tentativas de ocupação da, do ministério. Os ministros que vêm com essa visão negacionista, com essa visão é, de é, o, hostilidade ao processo pedagógico, não por acaso o principal alvo é Paulo Freire, não é isso? E a principal estratégia é escola sem partido, né? É, e a universidade é defendida em todos os setores, inclusive é um dos instrumentos de reafirmação do próprio Supremo Tribunal Federal, para garantir a liberdade de ensinar a autonomia da instituição. Né? Então, veja que é, essa nossa capacidade está presente. E na crise de san sanitária, mencionou o SUS, que é uma construção combinada da mobilização do social, o movimento sanitarista, no diálogo acadêmico com a construção das categorias que se inseriram na Constituição em 88, depois pois que é a agenda da formulação da ideia de saúde como direito de todos e de sua construção num sistema que se mobiliza pela participação popular dupla na deliberação e no controle social das políticas, são 5 mil conselhos de saúde espalhados no Brasil, construindo fundamentos de inteligibilidade no diálogo com a instituição universitária e os movimentos sociais, que as conferências de saúde foram um dos mediadores. Né? E aí veja como o SUS salvou o povo da pandemia, como o SUS, que foi objeto da ação desse governo de privatizar tudo, defendeu... É, a dimensão social da saúde né? e até ministros que eram contra o SUS foram obrigados a defendê-lo, vestiu o seu colete e precisou militarizar a ação, porque do ponto de vista da civilidade, nem os conservadores se rendem ao argumento da saúde como mercadoria, como coisa. E, curiosamente, veja bem, é o SUS ainda hoje, na política de educação para a saúde. Professor, olha o que diz a portaria que institui o plano de educação popular para o SUS. O plano de educação popular das políticas de saúde no SUS é orientada, a política é orientada pelos seguintes princípios. Olha só, olha o que é a extensão. O princípio do diálogo princípio da amorosidade, amorosidade, amorosidade transformada em categoria pedagógica e estratégia de educação, a problematização, a construção compartilhada do conhecimento, a emancipação e o compromisso com a construção do projeto democrático popular. Isso está em vigor ainda, professor. Isso é extensão no seu mais nítido sentido de arte articular o conhecimento com as práticas sociais de cidadania e de construção de uma sociedade democrática, de um sujeito emancipado, autônomo, capaz de ter afeto, amorosidade, capaz de dialogar, de ser interlocutor, de se empoderar no social, de acumular forças, de fortalecer suas reservas utópicas, de ser capaz de superar a conjuntura diversa e de se colocar como sujeito ativo na reconstrução democrática do país. Isso que a extensão faz. E foi com esse prazer que eu estive aqui hoje com o senhor, nesse salão, o 21º, eu participei do 20 olha aqui o, o livro do, do, do 20º Salão, né? fiz até uma resenha desse livro na minha coluna, lido para você. Depois o pessoal me dá seu é, e-mail para eu mandar a coluna para o senhor. Né? E espero que no 22º Salão a gente volte a se encontrar para um abraço apertado e demorado. Aí, é, na nossa luta decolonial por uma universidade popular dos movimentos sociais, uma universidade necessária e emancipatória. Muito obrigado, professor José Geraldo. Quero dizer que foi um prazer dialogar com o senhor. Fiquei muito feliz, aprendi muito, né? ouvi atentamente as suas reflexões. E quero lhe dizer assim, que a sua fala ela traz para mim assim diferentes é, perspectivas e que eu vou continuar pensando e aprofundando. Mas, é, para terminar né, esse diálogo, eu queria dizer que a sua fala me traz fortemente as ideias assim, de Lélia Gonzalez, quando ela diz, né, uma pensadora negra, quando ela diz que o que a gente vive num país de maioria silenciada. né. Eu acho que a extensão ela tem esse papel fundamental e ela tem tido esse papel de que a gente dê voz, né, voz, ação política para essa maioria que, que tem sido historicamente excluída e silenciada nesse país, né? Eu acho que a, a, a cidadania é, é, na construção dessa democracia ela passa por isso, né? É, e a gente realmente trazer, mudar essa realidade tão bem descrita é, pela pela Lélia Gonzalez. né? Então, é, foi um prazer, assim, estou muito feliz de ter tida a, a oportunidade de dialogar com o senhor nessa manhã e ter aprendido tanto assim é, com suas é, com seu pensamento e também contente de saber que a gente está realmente em sinergia né que a gente pensa a, a essa potencialidade da extensão né e, e eu acho que a extensão ela vai continuar exercendo esse papel fundamental é, na universidade é, agora e depois, e tenho certeza que com esses novos movimentos que a gente está assistindo, né, no que concerne à extensão, a universidade vai se enriquecer muito mais. Assim. E logo, logo, mais pessoas, mais colegas vão perceber é, o quão assim é, revolucionário será, por exemplo, o processo de curricularização da extensão, uhum. sobretudo no nosso contexto, né, do Rio Grande do Sul, que tem a sua história marcada de maneira é, violenta como o resto do país no que concerne à extensão de cidadania. Né? Então, assim eu fico muito feliz, muito obrigado pelo diálogo e, e foi um prazer estar aqui com o senhor...